A ideia nesse é, painel agora é a gente explorar o que se chama de extremos, mas que na realidade não tem nada de extremo. Há uma convergência muito grande, maior do que a gente imagina, entre a periferia e o centro, os grandes centros urbanos, principalmente numa cidade como São Paulo. Por quê? Existe o tal, a tal periferia do centro. É, a reinvenção das é, cidades, de, de alguma forma, e isso aconteceu com a área central e com a, a área leste de Londres, aconteceu com a área das docas e o Meatpack é, District em Nova York, acontece ou aconteceu recentemente no Rio, é o grande desafio em Belo Horizonte, Curitiba, todo o centro urbano, toda grande cidade, Detroit é um, é um grande exemplo disso, vive ali uma, uma, uma dificuldade de como requalificar a sua área urbana central. Então, é, eu trouxe para é, esse papo dois é, convidados, mas eu vou, ter, eu, eu vou usar... A, a minha posição de curador para falar do meu business também, porque ele interage totalmente com essa temática aqui. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Alô, Campus Party, vamos acordar aí, galera, porque agora tem um metal ali ao lado. Vamos lá. Meu nome é Rosenildo Ferreira, eu sou jornalista de formação, empreendedor vice sexto, sou cofundador da Holding Vale do é, Dendê que que comanda a aceleradora Vale do Dendê em Salvador e sou também é, é, fundador e publisher do portal de é, notícias Um Papo Reto, é, é, enfim, especializado em sustentabilidade a partir de um olhar humano é, e por que, que falar do Vale do Dendê de Salvador é importante neste contexto aqui? Primeiro que Salvador é uma cidade criativa por enfim, excelência, é uma cidade que, que, que, que respira inovação, que tem inovação em qualquer canto e que padece de ter uma identidade ou uma narrativa ou uma funcionalidade maior para essa criatividade. E tudo isso tem que partir do centro, porque são as áreas que é onde, onde a cidade nasce a partir do ponto do qual ela se é, desenvolve. Então, a Vale do Dendê hoje, ela, ela opera em três é, dimensões básicas, uma é a aceleradora Vale do Dendê, que atua exclusivamente com negócios eh, baseados na periferia, tendo como foco mulheres e jovens. A gente tem a consultoria Vale do Dendê, que, enfim, atua em eventos como a Ocupação Afrofuturista, que é um festival maker. E a gente tem ainda a Escola de Inovação, Tecnologia e em é, é, diversidade é, é vale do Dendê cujo objetivo é exatamente dar uma sacudida nesse ecossistema de criatividade porque você não tem ecossistema de fato desenvolvido se você não tiver pessoas estudando, escrevendo sobre esse ecossistema sistematizando todas as coisas que enfim acontecem em volta para mim é uma grande honra ter aqui nesse é, palco hoje, tanto o Cleitonetti, que é jornalista como eu, e, e, e é um empreendedor é, bissexto, assim como eu, de A Vida no Centro, e ter o grande Edson Leite, grande mesmo, porque ele faz um trabalho fantástico no é, Jardim é, São Luís, que o trabalho é tão bom, é tão fa é, fantástico, que ninguém é melhor do que ele para falar é, sobre isso. Vamos lá, Edson, quebra tudo oi, aí. Oi. Boa tarde aí para todo mundo. É, a gente vai falar com o fundo musical, tá ligado? Né? <risos> então, é, é, é atenção plena que a gente chama, né? se a gente está aqui, vamos estar tá aqui. Uh, meu nome é Edson, eu sou formado academicamente em serviço social, e profissionalmente na cozinha. Então eu sou cozinheiro e chefe de cozinha. Sou fundador e criador de um projeto chamado Gastronomia Periférica, que hoje é uma escola de gastronomia. É, vou explicar aqui rapidamente para vocês o que é o Gastronomia Periférica e em que ponto a gente está, né? Do, de, desse negócio social que eu aprendi no último ano a dizer essa palavra, porque para mim negócio e social não combinavam, tá ligado? agora negócio social. Hoje eu aprendi que dá para você fazer negócio com o social, justamente para que a grana fique nesse negócio, né? Então a gente criou o Gastronomia Periférica, que a gente dentro do escopo de uma escola de gastronomia, a gente. Oh, Boa, senhor. obrigado, meu pote. <risos> Aí a gente criou uma escola de gastronomia que ela tem os pilares de atuação, né? Então dentro dessa escola de gastronomia a gente tem um pilar socioeducativo que são as formações, a formação acadêmica dentro de uma escola de gastronomia, mas não são só formações técnicas. A gente tem aula é, com psicólogos, que é a Adélia, que é a minha sócia, direitos e deveres com assistente social. Né? A gente tem é, administração e marketing, sustentabilidade com outros educadores e convidados durante um ano, que é um ano de formação dividido em dois módulos. A gente tem um pilar de atuação que é o tecnológico, foi criado um aplicativo de gastronomia dentro da quebrada. O aplicativo de gastronomia periférica, ele mapeia todos os restaurantes das periferias hoje do Brasil. Então se você tem um comércio, você pode inserir seu comércio. Basicamente o aplicativo ele é o que? Você... Todo mundo aqui de certeza em casa tem um lugar que guarda um monte de panfleto lá com pizzaria, hamburgueria ou imã de geladeira. O aplicativo pega tudo isso e coloca dentro do seu telefone. E aí, por geolocalização, você vai aprender onde está. Você vai encostar numa quebrada na zona norte, vai abrir o aplicativo, vai te mostrar o que tem de opção para comer naquele lugar, tá ligado? Então, a gente juntou isso aí e colocou dentro de um aplicativo. A gente tem os conteúdos né, dentro da escola e dentro dos workshops. Então, o conteúdo, a gente pega um pedacinho da escola e leva para uma quebrada na zona norte e leva fora. Recentemente, semana passada, eu estava dando duas, dois desses workshops em Portugal, na França. Então a gente pega o nosso conteúdo para aplicar em outros lugares, replicar em outras paradas. Não só dentro da periferia, a gente também tem que fazer essa troca. A gente tem as consultorias, hoje, grande parte dos restaurantes da cidade de São Paulo, a mão de obra é periférica, né? Então dentro de um restaurante francês, você faz mais gastronomia periférica do que francês, irmão. Seu cozinheiro mora na favela, seu cozinheiro não mora nos jardins, tá ligado? O cozinheiro, o ajudante de cozinha, o cara que lava a louça, ele mora na favela, mano. Você não compra produto francês, você compra produto no Serrasa. Então você faz gastronomia periférica, você não faz gastronomia francesa. E entendendo isso, entendendo esse mercado, hoje, grande parte dos restaurantes nos chamam pra fazer a consultoria de equipe. De você entender qual que é, de onde esses caras vêm, por que vêm o quanto ganha, quantas horas demora para chegar no trampo, por que, que o cara chega destruído no trampo, de mau humor? Você mora duas horas e meia para chegar no trampo, tá ligado? Então você tem que entender o que, que é isso, né? E aí, produtos e serviços. Hoje o Gastronomia Periférica virou um livro, a gente vai sortear esse livro aí para vocês que estão aí. Virou um livro, então aqui tem a história do Gastronomia Periférica, são 64 receitas, mais essa história que a gente está contando aqui. Então isso aqui virou um produto, a gente tem camisetas e várias outras coisas dentro disso, tá? É... Opa, volta aqui. O pilar socioeducativo ele é regido então, aqui ó, promover o direito universal, né, que é a inclusão social e cultural de jovens e adultos da periferia. A escola de gastronomia está dentro desse pilar socioeducativo tá? Então a gente, é um curso totalmente gratuito, a turma tem duração de seis meses cada módulo, são 20 alunos, aonde a gente teve uma taxa de evasão menor do que qualquer faculdade gastronômica do mundo, que chega a 60%, a gente teve 2% de evasão, né? mesmo tendo 20 alunos. A gente perdeu dois alunos, formamos grande parte deles, tá porque a gente se inscreve 20 para formar 15. Né? E a gente conseguiu formar eles, isso é importantíssimo. Outro pilar de atuação nosso é o rango. O Ranga é um serviço acelerado né, recentemente pela NIP, que é a Agência de Negócios de Impacto Periféricos. E, junto a gente, e eu fico muito contente de estar aqui, junto com a Boutique de Triola, junto com o Empreende Aí, que é uma rapaziada que eu uso como referência na quebrada. O Hang ele é um serviço de catering acessível que emprega jovens e adultos que fazem a escola de gastronomia. Então, se você faz a escola de gastronomia, você também pode trampar com nós, certo? fazendo eventos. O ano passado, a gente fez mais de 30 eventos, desde o Itaú, a Nestlé, a Danone, a Nespresso. Grandes eventos, onde a molecada da quebrada está dentro disso aí. Então, a gente faz o dinheiro girar de dentro da quebrada. O aplicativo de gastronomia... Que mapeia a parte gastronômica da quebrada. Então, esse aplicativo hoje, você pode baixar aí no seu telefone. A gente está agora em fase do, com o Vitec de validação dele mesmo, para ir agora no, no processo final. Quem tem um aplicativo, quem usa um aplicativo, o Salvador de Cabeça que dá o bagulho. Tipo, de 5 em 5 minutos tem algum bagulho ali. E eu convido vocês aí a resolver problemas com nós, porque é mó treta o aplicativo, hein, mano? E aí teve uma fase na minha vida que eu queria vender o bagulho. Eu falei, mano, quero vender esse bagulho aí que se o iFood procurou nós, ano retrasado, eu falei, mano, quanto vocês querem esse barato? Que o negócio dá uma dor de cabeça. E aí a gente descobriu que tipo é aquele filho que te dá dor de cabeça, mas você quer ir do seu lado, tá ligado? Então o aplicativo hoje, é, o objetivo dele é estar em os comércios na quebrada, fazer com que a quebrada seja reconhecida como bom, você tem de melhor e o dinheiro circule entre nós, né? Isso é importantíssimo. É, a consultoria, atualmente, hoje, nesse ano, a gente já começou fazendo duas, a primeira com o Dona Nuvem. Dona Nuvem é aquele sorvete, agora que está famoso, com algodão doce e tal. Toda aquela a equipe da Dona Nuvem faz parte da nossa formação da escola. Somos nós que fazemos essa formação. Essa aqui é a primeira turma formada o ano passado, né? São aqui elas. E também... Você pode colaborar com a gente, né? A gente tem um recorte, um escopo de colaboração para empresas e pessoas. Somos nós dois que tocamos o negócio. A Adélia Rodrigues, que é psicóloga, minha sócia, é co-criadora da Escola de Gastronomia. Eu... Hoje a gente também tem ex-alunos trabalhando com a gente na parte administrativa né, e alguns modelos de negócio dentro do, do escopo gastronomia periférica. Então, no rango, a gente tem responsáveis trabalhando com a gente no aplicativo, dentro da parte administrativa e disseminando isso aí. É, dentro do aplicativo... E do, da, a gente ganhou uma aceleração do Vitec, então isso, essa verba ajudou a gente a impulsionar o negócio. A Anip, dentro também da aceleração de negócios de impacto periférico, também ajudou a gente a acelerar o negócio. Pro Rango, a gente comprou uma Kombi, mano. Então, pra levar os bagulhos. Imagina só, você comprou uma Kombi na quebrada pra levar, é mó treta. É mó treta, você comprou uma motoca, imagina uma Kombi. Então a gente conseguiu fazer isso aí. É isso. Esse é o Gastronomia Periférica. Maravilha! Uhul! Bom, é, enquanto a gente é, recompõe aqui a mesa, né, é, avisar que é, também eu enfim, escrevi um livro que sobre empreendedorismo sustentável e a gente vai sortear dois é, exemplares aqui. Então... Não fujam, não fujam, é, vamos lá, a gente ouviu a periferia, Cleiton Net, Cleiton Mello. porque trabalhavam, é, trabalhavam dois Cleiton, o, o Net e o Mello. aí é difícil às vezes. Cleiton, é, é, como é que é a vida no centro? Tem é, periferia lá no centro de é, é São Paulo? É, conta um, enfim, um, um pouco dessa história aí, por favor. Maravilha. Boa tarde, gente. Vou só vir para cá um pouco também para facilitar. Prazer. É, meu nome é Cleiton Mello, como falou aqui o nosso amigo Rosenildo. Bom, o A Vida no Centro, o que, que é o A Vida no Centro? Aqui a gente está com, com a home do site. A Vida no Centro é uma startup de informação e impacto social no centro de São Paulo. Para responder a pergunta do Rosenildo, já serve para eu também explicar o que, que é o A Vida no Centro. Existe muita periferia no centro de São Paulo e existe periferia nos centros das grandes cidades de uma maneira geral então o que é o A Vida no Centro? é... eu não sei aqui ó, mas quem, quem não é de São Paulo aqui? vocês? tá, de outros estados... enfim e quem é de São Paulo e mora no centro? ó, temos um aqui, dois... temos dois o que é o centro? O centro de São Paulo é o lugar onde São Paulo aconteceu como metrópole. Até o final do século XIX início do século XX, São Paulo era basicamente uma vila de taipa, de casinhas de taipa. É, e a partir da década de 10, 20, 30, São Paulo começa a se agigantar, impulsionada pelo café, pela industrialização, por conta dos imigrantes, e São Paulo se torna essa metrópole que é. Tudo acontecia no centro de São Paulo até basicamente os anos 60 para 70. Só que aí o eixo da cidade começou a mudar. Primeiro para a Avenida Paulista, depois para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, mais tarde para a Berrini. O que que aconteceu? Durante três décadas aproximadamente, o Centro de São Paulo ficou abandonado, ficou esquecido e se tornou um lugar violento, um lugar perigoso, um lugar ruim no imaginário das pessoas. E de fato teve um momento muito ruim. Mas o que, que acontece? De uns 10 anos para cá, aproximadamente, essa curva começou a virar. As pessoas começaram a voltar gradativamente para o centro. E esse movimento, de dois, três anos para cá, ganhou um impulso. Só que o centro ainda sofre com a imagem muito ruim. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa de São Paulo, de Pinheiros, do Itaim, de Moema. O que, que ele pensa de São Paulo, do centro? Ele vai falar, é um lugar perigoso, é uma grande cracolândia, eu não devo ir lá. O centro tem muitos problemas, mas ele também tem vida. E é isso que muitas vezes se perdeu essa conexão. Existe uma cena de empreendedorismo criativo proporcionada pelos jovens ou pessoas ali na casa dos seus 50, 55 anos que estão começando a dar vida para o seu lado B profissional, que estão empreendendo na área de gastronomia. A área de gastronomia está fortíssima no centro muito impulsionada por jovens chefes que não têm, de repente, a possibilidade, ou às vezes nem quer montar num bairro mais é, nobre de São Paulo, primeiro, porque é caro. No centro de São Paulo ele tem a possibilidade de abrir um restaurante com preço muito mais em conta e investir na qualidade, investir no atendimento. Então, nós resolvemos montar o A Vida no Centro, que é um grande portal que aborda o centro de São Paulo, que mostra tudo o que acontece no centro, e, principalmente, quem está inovando e transformando o centro de São Paulo. Sejam os coletivos de cultura, os coletivos eh, de projetos sociais, gastronomia, o empreendedorismo criativo. Então, a gente procura dar vazão a tudo isso e mostrando que há vida no centro. Porque a, primeira, a, a, a nossa avaliação é que o primeiro passo para você fazer uma recuperação completa do centro é você perder o preconceito com ele. É você frequentá-lo, é você conhecê-lo. Quanto mais pessoas na rua, quanto mais pessoas ocupando o espaço público, mais segurança você vai ter na rua. Segurança não se faz só com polícia e cacetete, muito pelo contrário. Se faz com gente no Minhocão, caminhando sábado de manhã, domingo de manhã, ou então nos dias à noite, como está acontecendo bastante. Se faz com a, po com a população se mobilizando para que haja o um Parque Augusta, que é uma área que está há décadas ali, um terreno fechado, e aí sim se torna perigoso. Se torna, então, uma cidade segura, uma cidade saudável se faz com mobilização cultural, com empreendedorismo criativo e a gente quer conectar estas, esses atores todos. Então, a gente faz isso por meio de um portal, que é o A Vida no Centro. Também fazemos eventos, esses eventos são próprios nossos, por exemplo, eventos de debate. Então, a gente organizou eventos... Em em que a gente teve é, patrocínio ou apoio institucional ou a presença de grandes empresas, como Porto Seguro, o próprio SESC que está aqui, o SEBRAE, que é também é nosso parceiro, é, como também jovens empreendedores que estão é, é, inovando. Então a gente faz eventos assim. A gente também faz eventos com empresas que querem se conectar e querem apoiar a recuperação do centro de São Paulo. A gente faz essa conexão e desenvolve projetos em conjunto. Então, em linhas gerais é isso. Nós temos um portal, organizamos eventos, também temos webséries que mostram o que é viver no centro de São Paulo e trazendo essas pessoas para a cena. E, para terminar essa primeira fala, Rosenildo, o centro de São Paulo tem sim a periferia, tem a periferia do centro. Quando a gente fala, por exemplo, da região ali da Santa Efigênia, é um bairro eminentemente negro, que tem uma trajetória, inclusive, de, de pessoas que saíram da escravidão e foram morar lá muito lá atrás. Quando a gente fala no bexiga a gente sempre pensa na imigração italiana, mas é um bairro também com uma forte presença negra histórica. O bairro da Liberdade, inclusive, muito associado à cultura japonesa, também tem um histórico de participação negra. E se a gente olha hoje o centro, o centro são oito ou nove distritos. Desses oito ou nove distritos, a maioria deles é periferia dentro do centro. O centro mesmo, mais glamouroso, que a gente pode pensar assim, é a Consolação, é a região ali do, do da República, mas existe é, existe a parte ali do... do Ipiranga está na região central, Glicério está ainda na região central, Santa Efigênia, então tem muito trabalho e esta conexão que o Edson estava falando é fundamental, porque a gente pega, por exemplo, o pessoal que trabalha nos restaurantes, é como você falou, o pessoal pega ali duas horas às vezes, de trânsito de manhã, Duas horas para voltar e muitos deles têm o sonho de empreender e o centro também é uma possibilidade. Maravilha, Cleiton. Salva de palmas, Cleiton Melo cara que manja tudo do centro de São Paulo. Agora, nessas duas é, falas bastante enfim, é, inspiradoras, o que fica claro é que a dimensão humana é o Grande Norte. Né? a gastronomia quer dizer, o ato humano se, se dá, a fraternidade a gastronomia tá, é, faz uma conexão é, muito forte com o humano com é, companheirismo o centro, é, quando eu ando é, pelo centro de São Paulo e ando lá pelo jardim é, São Luís, Capão porque eu ando nessas áreas aí todas e no próprio centro de eh, eh, Salvador, onde fica o nosso Vale do Dendê, o que fica muito claro é, se a cidade não for para as pessoas, a cidade morre. Então, eh, vamos pegar de, de lá para cá um bate-papo rápido, eu vou começar eh, com o Edson, enfim, acaba comigo. A dimensão humana, a gente já é, conversou sobre isso, é você quando volta de é, Portugal, vai é, trabalhar nos jardins, aí vê que está tudo errado, me, é, minha área é que está de fato pe, é, é, precisando de mim. Quando você olha ali a questão da mão de obra, que sai da é, periferia para os restaurantes no centro jardins, etc. e tal, o quanto do seu tra eh, trabalho, o quanto da sua startup, o Sonego Bistrô, o quanto a dimensão humana é importante ali nesse business? É, na, tem um som do Racionais de 98, 97, Fórmula Mágica da Paz, que o Brau fala assim, tá ligado? Tipo, minha área é tudo o que eu tenho, né? A minha vida é aqui, é muito fácil fugir, mas não, eu não vou. Não vou trair quem eu fui e quem eu sou. Né? Eu gosto de onde eu vim e de onde eu vou. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. Tipo, é isso assim, tá ligado? É o poder ter a oportunidade de sair fora do do país, mano. Eu, sei lá, a primeira vez que eu andei de avião foi para sair fora. Era 2006 e era a guerra da polícia contra bandido em São Paulo. E a gente estava no meio da linha de tiro e tinha que sair fora. E aí o país que eu escolhi foi Portugal. E eu percebi que assim, a gente nem fora da quebrada pode viver diferente. Você tá ligado? Pode ter outra, outras ideias, né? Quando você traz, falando do centro, hoje a gastronomia periférica tá dentro de todas as ocupações, tá ligado? A gente tá dentro das ocupações onde moram mil pessoas na Mauá, meu parceiro. Aonde moram na 9 de julho mais 500. Aonde na Ipiranga moram mais 200 famílias, tá ligado? E aí o que, que vai juntar essas pessoas? Comida, mano. A maior rede social do mundo é a gastronomia, não é o Facebook. A gastronomia reúne 7 bilhões de pessoas. E quando a gente entender o que é isso aí, qual que é essa troca, para onde, é, qual que é essa ferramenta que a gastronomia é gigantesca, a gente precisa só estar tá junto, tá ligado? A gente só precisa estar junto. Então, trazer esse conhecimento de ir e vir, ir e vir, isso é muito importante. Mas não é o ir e vir só eu morando lá na quebrada e trabalhando. Morando e trabalhando. Você cria robôs. Você não cria pensadores, tá ligado? Então isso é importantíssimo. Então, quando eu saio do Jardim São Luís, o um universo de 280 mil pessoas num distrito, juntando São Luís, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela, a gente tem quase 4 milhões de pessoas. Eu falei, mano, se o bagulho funciona aqui, vai funcionar em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Porque se um aplicativo funciona aqui, se um restaurante funciona aqui, né, se uma escola de gastronomia funciona aqui, aonde vai falhar, parça? Certo? Então a gente, a gente começou uma escola de gastronomia que não tinha cozinha, tá ligado? Né? Eu fechei uma parceria com a Nespresso sem ter uma cozinha, mano. Os caras falaram que você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer uma escola de gastronomia. Mas como? Eu falei, não sei, o bagulho é uma escola de gastronomia e já era. É isso. Três meses depois, a gente montou uma cozinha, tá ligado? A gente fez um reality show com a Nespresso, a gente fechou uma parceria com a Suvinil, a gente tem um livro, a gente tá abrindo mais duas unidades da escola, tá ligado? De graça, mano. Certo? De graça. É fácil, não é fácil. Enquanto a gente tá trocando ideia aqui, os moleques tá morrendo ainda, tá ligado? A perspectiva de vida na Zona Sul de São Paulo é 29 anos, mano. 29 anos. Entendeu? Eu aos 35 contrariei a estatística. Eu não posso estar aqui falando que o gastronomia periférica deu certo e os moleques estão tá morrendo. Entendeu? Vai dar certo no dia que não morrer mais ninguém na quebrada. Tá ligado? No dia que a polícia não entrar lá e parar os meus moleques porque tá indo na escola de gastronomia estudar, irmão. Ali tá dando certo. Por enquanto, o bagulho ainda tá engatinhando. A gente não pode falar de empreendedorismo sem falar que estão matando nós que é preto, que é periférico, que é favelado, estão matando nós, mano. Estão matando nós com transporte ruim, com a escola ruim, tá ligado? E a gente não pode falar de empreendedorismo sem falar desse recorte, tá ligado? Então, não é fácil. Mas, meu parceiro, vamos conversar com o centro. O que está acontecendo no centro, né? O que está acontecendo fora de São Paulo? O que está acontecendo no mundo, tá ligado? Então, a gente precisa trocar ideia, a gente só precisa, Mano, é uma coisa muito simples aqui. A gente só precisa estar tá junto, man. mais nada, mais nada. Eu nem sei o que você tem para me oferecer, mas vamos trocar ideia, tá ligado? Eu acho que é isso, assim. Bacana, show de bola, uhul! Muito bem! Bom, Cleiton. Botou uma pressão agora em você, meu. Escuta, essa é, dimensão, é, dimensão humana né, a, a qual eu aludi e que o Edson é, brilhantemente traduziu em gente, né, não é em número. Como é que é no centro? O, o, os bípedes que vivem no centro é, e essas trocas, como é que essas trocas se, se dão no centro? É a conversa? É... Eu imagino que, enfim, tenham muitos é, problemas é, também para você conciliar a, as várias demandas que o centro tem, né, moradia, lazer, área verde, né, como é que é? E a gente tem que ser um pouquinho mais rápido agora. Eu acho que assim, isso que o, que o Edson estava falando, é, eu acho que ele resumiu bem, a gente tem que estar tá junto. E essa suposta distância entre o centro e a periferia, na verdade, não deveria haver. Porque os problemas são parecidos em certa medida, ou nas diferenças a gente pode se ajudar. Então, por exemplo, quando o Rosenildo pergunta desse diálogo, uma das coisas que a gente tem no centro muito interessantes é a diversidade. No centro a gente tem diversidade social a gente tem diversidade, a questão toda identitária está muito forte no centro, o centro puxa, puxa muito essa, essa discussão de identidade, então, por exemplo, LGBTQI está super forte essa discussão ali, a gente tem as ocupações, por exemplo, você citou, tem a 9 de julho, que é espetacular, tem um trabalho, é, o que eu acho interessante no centro, que a gente pode, aí se, é a conexão muito direta com com a periferia, mas serve eu acho que de inspiração para qualquer lugar, é a mobilização que existe entre os coletivos que estão no centro. Isso acontece tanto na cultura, como acontece com a área social, e quando o Rosenildo fala, por exemplo, a questão da moradia é uma questão premente do centro, o maior número de prédios é, abandonados que se deterioraram ao longo do tempo estão no centro. E aí você tem uma série de discussões a se fazer isso, de legislação, tem inventário. Que... Resultado é, o prédio fica é, desabitado, vai uma ocupação para lá, e o que a gente percebe é que o poder público, ele, ele, ele não está ele não aqui junto. Então, assim, as pessoas, os coletivos estão atuando, as pessoas estão tentando se juntar, e aí tem que pressionar o poder público para ele funcionar. E é o que geralmente não acontece. É, e, e a gente vê que o poder público sempre chega... Pela mão, vamos dizer, não errada, mas é, pela mão que é menos humana, né, que é a polícia, que é, aliás, desculpe-me, a, a polícia não é, é desumana. Eu não quis dizer isso, eu quis dizer que o um instrumento que a polícia usa, que é o cacetete, o aço da bala e a borracha da bala, é a representação primeira do Estado na hora de dirimir conflitos. É, e, e, e só para explicar, porque é, tem muito a ver com o centro lá de Salvador, é onde o Vale do Dendê... Ô técnica, é, sobe aí o site. Oi, sobe aí o site. Então, é, rapidamente, é, é, essa aqui é a página do Vale do Dendê. Ó, eu não falo, só a mínima ideia é quem é esse cara aqui, mas esse aqui é meu sócio, tá? É, que é o Paulo Rogério. Bom, então a gente. O nosso foco não é, é, é, a, é a periferia do Pelourinho, que é o terceiro lugar mais conhecido do Brasil no mundo. Primeiro é Copacabana, né? aí vem né? Ipanema, e aí. Pelourinho, mas estão todos no mesmo barco, um certo... é um abandono cívico, né? Eu acho que é isso, é meio isso. É, quando a gente imagina a quebrada lá no final da Zona Sul, quando a gente imagina a, a, a, a, o centro é, Pelourinho, elas são muito mais parecidas do que exatamente antagônicas, porque é, é, é ali que a sociedade conscientemente fecha os olhos e é onde o poder público de uma forma é, consciente abandona, porque vai criar novas áreas de interesse que não dialogam necessariamente com a, a necessidade das pessoas. É, pessoas E por que, que um carioca radicado em São Paulo foi investir em Salvador? É, primeiro que a concorrência aqui em São Paulo, como vocês viram, quem estava aqui na outra mesa e está nessa mesa agora, é imbatível. Eu não tenho a mínima chance de concorrer com os caras desses. Segundo que em Salvador existe um, uma questão de custo, oportunidade muito forte. A gente tem, nós já, já investimos do nosso próprio bolso e de é, parceiros em dois anos cerca de 700 mil reais. Os nossos programas de, é, de aceleração são gratuitos, mas eles são pagos por alguém porque não existe almoço grátis e a gente está tentando escalar o método. Eu queria apresentar ali o o, o, o pessoal de EREC da Afromerc, que foram ganhadores de uma maratona hacker dentro da ocupação afrofuturista que a gente realizou esse ano e que deu aí um show, eles foram inclusive é, notícia na imprensa e um dos prêmios foi a vinda aqui numa é, parceria com a Campus Party. Ok? Bom... Sem mais delongas, eu abro para perguntas e aí para a gente fazer o sorteio dos, dos três livros, que vai ser numa dinâmica fácil. Vamos lá, perguntas, dou-lhe uma, perguntas, dou-lhe duas, vi alguém levantando o braço. Se não, se, se não tiver, eu vou continuar falando três horas aqui, Ah, boa tarde, meu nome é Matheus. Tenho o prazer de acompanhar a caminhada do Edson. A gente faz parte do White tech estamos na caminhada junto. Queria, não é tanto uma pergunta, mas sim uma indagação, tá ligado? O que, que a gente chama de periferia? Porque, como o Edson disse, a periferia é muita coisa além de números. Nós somos histórias, nós somos gente. Como tem o movimento do rap, tem o movimento da, da cultura hip-hop, tem a galera crente, tem a galera branca, tem a galera preta. Então, que periferia é essa que está se conectando com o centro? Que centro é esse que está vindo para a periferia? Porque, para mim, o centro é o Largo de São Mateus, tá ligado? não é o centro de São Paulo. Então, é trazer mais a de que periferia que vocês estão falando aqui e que centro que nós estamos, tra... nós estamos tratando. É isso. <risos> Já que eu fui o curador aqui da é, palestra, e para que não parem dúvidas, a ideia era provocar mesmo essa reflexão. É, provocar a reflexão de que o centro é, é o centro que é referência para cada um de nós. E que todos, independentemente do bairro onde estejam, eles têm exatamente as mesmas dores, porque a questão toda está ligada... É, é, é muito mais a dimensão humana do que é o prédio, do que é o CEP, ok? Ficou claro aí? Ficou claro? Beleza, então é isso. Bom, e agora vocês, é, antes da é, próxima é, pergunta, dá um, um drops rápido aí é, sobre essa ótima é, provocação, por favor. Bom, eu, eu acho que tem uma questão assim, qual é o seu território? Né? Qual, qual é o seu território simbólico, qual é o seu território físico, geográfico? Eu acho que isso, nesse sentido, onde você está é o seu centro. Agora, pensando de uma outra maneira, por exemplo, eu moro no centro de São Paulo, geograficamente falando, e o centro de São Paulo se tornou periferia. Se a gente olhar esse, esse histórico de três, quatro décadas de abandono, de degradação, nesse sentido ele deixou de ser centro. Por quê? Ele não era mais o centro econômico, não era mais o centro político, ele estava degradado, ele estava abandonado. Então, nesse sentido, nós somos totalmente periferia. E eu acho que quando você tem uma cidade, você quer uma cidade saudável, o seu centro geográfico tem que estar restaurado, mas a periferia geográfica também, todas essas regiões, tem que se conectar totalmente. Então, eu acho que tem um centro simbólico, que é onde você estava. Eu nasci na Cidade de Mar, fui criado ali na Vila Joaniza. Aquilo, para mim, é meu centro. Eu tenho minhas raízes lá, eu continuo... Com... minha família, Meu pai mora lá, eu tenho amigos lá, então... A Vila Joaniza continua sendo o meu centro, por exemplo. Embora eu more geograficamente hoje no centro também. Eu acho que é, o nome periferia em si, tá ligado? Tipo, na, na descrição literal dela, é distante do centro. É isso que quer dizer, literalmente, distante do centro. Periferia quer dizer... Periférico, quer dizer, ao entorno de. É isso, tá ligado? Quando a gente descobre o centro como periferia, a gente vai associar a degradação, a falta de dinheiro, tá ligado? Há vários bagulhos que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado até com, com isso. Porque senão a gente associa a periferia a coisa ruim tá ligado então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala é, tipo tem periferia no centro mas só porque é ruim não tá ligado é justamente isso qual que é o meu centro o que, que eu vou fazer pelo aquele lugar né eu não posso associar periferia a coisas ruins mano tá ligado eu não posso associar periferia dentro de uma... a palavra periferia a coisas ruins né a palavra favela a coisas ruins a favela no centro o bagulho é um prédio uma ocupação mas é favela você tá ligado então não deixa de ser então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque senão, ser periférico passa a ser coisa ruim, tá ligado? E não é isso, né? Pelo contrário, a gente tem que entender o quanto isso é importante. Palavras são palavras, pessoas são pessoas. Se o centro e a quebrada tá juntos, a gente é um só, mano. Tá ligado? É uma cidade só. entendeu? A gente não divide esse bagulho, entendeu? Por quê? Porque os caras não dividem, mano. O prefeito, o governador, os vereadores, né? Os caras não veem a cidade como um todo, apesar de sitiar vários bagulhos, mas os caras veem como um todo. Você não tem vereador né, do distrito tal, apesar de o cara levar mais voto lá. Isso não existe. Então a gente precisa entender que a cidade ela é uma só, tá ligado? Do, de Parelheiros, a terceira divisão. Né? De Perus, irmão, a Jaqueline Pazini. Então a gente tem que entender que a cidade ela é uma só. De novo, a gente tem que estar tá junto. Meu nome é Aline Kelly, um pouco sobre essa reflexão de periferia e centro, eu queria é, mais ou menos compartilhar algo que rolou comigo nesse sentido. Eu que cresci lá no bairro dos Pimentas, no extremo leste de São Paulo, que está a 30 quilômetros daqui, vivi por 30 anos, confesso que eu tinha a visão de que o centro era bairro de Rico. Para mim, se morasse no centro é porque era Rico. Até que há uns 4, 5 anos atrás, eu fiz um curso do pessoal do Periferia em Movimento, o Thiago Borges, que é lá do Grajaú, e aí ele propôs essa reflexão, o que é periferia? E falou assim, temos a questão geográfica, o extremo leste, extremo sul, extremo norte, enfim, mas tem uma questão também social, é, mais pensando no quem está à margem das políticas, à margem do foco da mídia. E aí foi onde ele colocou a questão do glicério, a questão das ocupações. E isso me ajudou muito a, entender, a rever essa minha visão de quem morava no extremo-leste e achava que, e fazia essa divisão geográfica. Né? A gente, às vezes, pensa realmente Principalmente aqui em São Paulo, né? Que é só uma questão de distância do centro e não é mais uma questão de distância de oportunidades, de abandono do estado, né? Que há outras questões quando a gente fala aí de periferia e de centro. Hoje eu moro no Belenzinho, que ainda é zona leste, mas eu confesso ter vergonha de falar que é zona leste porque se é, trupica, está no centro. Então eu acho um abuso assim falar que é zona leste. É mais é isso no sentido de compartilhar isso mesmo. Obrigada. Tem mais alguma é, pergunta? Aí a gente a, amarra as duas, encerra e faz o sorteio dos livros. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá, então a gente vai é, fechar aqui. Eu é, já vou aproveitar para me é, enfim, despedir e é, dizer o, o seguinte. É, toda essa questão da escassez... Né, e, é, da escassez de oportunidades, da escassez, muitas vezes, de é, políticas públicas, convive lado a lado com a abundância de é, talentos, com a, com a abundância de redes, de é, relacionamentos. E, e exatamente essa foi a ideia de trazer os dois extremos geográficos, é, vamos dizer assim, nessa questão, ou os três, né, porque eu estou em... Salvador, para mostrar que os é, problemas são muito é, parecidos as é, soluções idens, idem, é, perdão, elas passam pela tecnologia, elas passam pela apropriação do espaço, elas passam pela valorização da cultura é, lo, é, local, elas passam pela diversidade, que não existe uma unicidade no Pelourinho e na Lapa, não é todo mundo igual, enfim, é tudo junto, misturado e vamos lá. E, então, tem uma, uma, uma conexão muito forte e são três experiências aqui de como que a gente está tentando dar conta disso. Atenção, mas dar conta com a autoridade de quem está no território, apesar de de eu ficar em São Paulo, nós somos quatro sócios, os três sócios moram em Salvador, moram no centro de Salvador, moram próximo a Lapa, é, é, enfim, é, Pelourinho, Imbuí. Então, a gente tem não apenas a conexão com o local, como a gente quer ser parte da mudança, é, olhando basicamente, intrinsecamente e colocando no primeiro plano a dimensão humana. Então, é assim que a gente vê essa questão. Vamos lá, Cleiton. É, Aproveitando essa discussão, porque é, essa reflexão é importante. E, e por exemplo, o, o centro, é, e aí eu concordo plenamente com o Edson, não, não se trata de falar de periferia, tudo que é ruim é periferia, muito pelo contrário. Mas a periferia também é quando você deixa de ser o centro das atenções políticas, de política pública e, por exemplo, de bem-estar social, digamos assim. E, dentro do centro de São Paulo, isso aconteceu. Então, inclusive, quando a gente fala aqui de periferia no centro, é muito nesse sentido. Quando você pensa que o centro deixou de receber não só investimentos, mas também este olhar para o humano que o, que o Rosenildo falou, e a gente tem um problema de moradores em situação de rua que é muito gritante. Isso é um problema brasileiro, e é um problema de São Paulo inteira, mas no centro de São Paulo isso está muito colocado. Você não vê um trabalho da prefeitura realmente é, sistemático, consistente para lidar com essa questão. Você não vê esse trabalho também do governo do estado e também da prefeitura com relação à moradia. Então, nesse sentido, o centro é periférico do ponto de vista do poder político. Então, quando a gente fala muito de periferia no centro, é muito nesse sentido. E, e aí, quanto mais pessoas, quanto mais é, ativistas, quanto mais coletivos, quanto mais mídia, quanto mais atenções a gente tiver para poder cobrar e mobilizar a sociedade para mudar, e aí é isso. A cidade é uma só. Esses problemas estão... No, estão na zona, na zona sul, estão na zona norte, estão na zona leste e estão no centro de São Paulo e a gente tem que atuar em conjunto, né? É, eu acho que pra gente fechar, né, mano? e eu acho que eu trago muito, muito isso. Não é só a hashtag, tão TMJ, tá ligado? É, tá junto de verdade. E entender, mano... O que, que a gente pode fazer junto, né? Cada um tem uma capacidade diferente. E aí quando a gente descobre isso, o que o outro oferece, o que, que a gente pode fazer um pelo outro, isso é importantíssimo, tá ligado? E aí a gastronomia, ela leva, eu costumo dizer, uma vantagem, porque ela entra em qualquer lugar. Né? Às vezes você tem que deixar seu telefone, mas a comida não. Às vezes você tem que deixar de ouvir alguma coisa, mas a comida não. E aí você, mano, não, ninguém aqui deixa de comer. Você pode, às vezes, não ter o que comer, que é diferente, tá ligado? Mas em algum momento você precisa comer. Então, a gente utilizar a gastronomia para fazer discussões, é isso. No fundo, cozinhar é o menos importante dentro de uma escola de gastronomia, tá ligado? A gente discute o que a gente quiser quando fala de comida. E a estratégia é essa, quando você quiser reunir muitas pessoas para falar de um assunto que você acha que não vai vir ninguém, fala que você vai dar comida, tá ligado? É isso. Valeu mesmo, obrigado. É, Para acabar com a ansiedade, tem um papelzinho branco embaixo de algumas cadeiras. Tem que ser da própria, hein? Não, opa, um ali. Edson, essas honras. Uma, duas. O, o, os dois próximos vão ter o... o o, o azar de ganhar um livro meu, viu? Não acharam? Olha, olha que, que tem, hein? Papelzinho branco. Eu sei... Eu, eu, eu mesmo pus, viu? Colado com durex. Sumiram os papezinhos. Bom, então vamos fazer um... Oh, mais um... Mais um apareceu lá. Ah... Ó, oh, tem, tem, tem mais um aí, achou, achou ou não achou? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe dois e meio, o papelzinho caiu, é esse? Então, bom, é o próximo livro, ok? Então tá, termina. Eu, eu, eu vou dar para o parça ali que fez a pergunta mais, mas mais, tirou a gente da nossa zona de conforto e é isso aí. Dá mole não, meu irmão, dá mole não, mete a bica, é isso aí. Bom, gente, muito grato, I love you all e vamos nessa. A vida no centro, a vida no Jardim eh, São Luís, a, a vida no, eh, em Pelourinho e a vida na Campos Party. Aí, uma foto de vocês agora.